A lanterna que ilumina nas mãos de um justo pode ser a mesma lanterna que também ilumina nas mãos de um ímpio, pois a luz sempre resplandecerá, sempre reverberará, seja quem quer que esteja com ela nas mãos. A luz simplesmente mostrará aquilo que se predispõe a mostrar tudo simplista no que eu quero dizer aqui, mas a grande realidade é que, infelizmente, volto a repetir, o homem luta por sua razão e por ela dá a sua vida. Mas a verdade pertence a Deus. Me lembro agora de uma frase célebre, frases de Joseph Goebbels, um alemão que fez parte infelizmente desse nazismo. Não sei se ele era ministro da propaganda, onde ele afirma que uma mentira dita várias vezes, estou parafraseando o que ele disse, uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade. Eu afirmo que uma mentira dita várias vezes sempre será mentira, ainda que pareça uma pseudo-verdade, inculcada na consciência coletiva das pessoas. Mas sempre será mentira, porque quando a luz resplandece, ela faz brilhar. E eu me reporto aqui no que disse Jesus, escrito pelo evangelista João, no capítulo 8, no versículo 12, quando Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nesse embate que ele estava tendo, quando sendo questionado pelos fariseus, ele falava sobre a luz que eu aludo à verdade. Enquanto os fariseus, nas suas próprias, no seu egocentrismo, na sua própria, nas suas próprias convicções, falavam apenas daquilo que eles mesmos viviam no seu mundo religioso, cheio de tradições, que muitas vezes, em sua hipocrisia, eles empurravam quesitos às pessoas que eles não cumpriram, enfim. Mas nesse embate, Jesus também já no versículo 32, ele diz o seguinte, Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os discípulos, continuando com seus raciocínios antropocêntricos, religiosos, egocêntricos, com perdão da redundância, continuavam questionando, nós temos por pai Abraão, nós somos livres, esquecendo-se que estavam escravizados pelo Império Romano, mas, no entanto, se consideravam livres. E, na realidade, Jesus queria dizer a eles, olha, vocês não sabem nem do que estão falando. Quando Jesus repôs é aqui partir para uma outra analogia, de uma águia que voa alto, cujo a cosmovisão é de uma amplitude deslumbrante, um panorama fora do comum, em relação, infelizmente, aqueles estúpidos hipócritas fariseus que conheciam apenas o seu mundo rastejante porque suas asas não poderiam ir além escravos do pecado como disse no versículo já no versículo 36 quando eles falavam que eras livre disseram que eras livre e Jesus disse quem pois o filho vos libertar Verdadeiramente este livro. A reflexão que eu quero passar para a atual conjuntura sobre o que nós temos vivenciado, onde verdades paralelas recrudescem, onde cada um depende do seu princípio e faz apologia à sua própria verdade. Mas eu afirmo que a verdade é o paradigma e sempre reporto-me a este livro que é a base de sustentação da humanidade, quer ele queira ou não, quer ele aceite ou não, quer queira ou não uma filosofia ou uma ideologia. Ainda que muitos tentaram destruir, dirimir tudo que aqui está escrito. Antes, na época da Inquisição, vale a pena lembrar, por volta do século XIV, XV, vai por aí, tentavam queimar esse livro, melhor dizendo, depois do século XV, depois de Lutero, Calvino, Fizeram de tudo para dirimir queimando esse livro, mas a verdade já estava de boca em boca e sempre foi assim. A verdade sempre foi luz que brilhou, foi lanterna que brilhou nas mãos de, dos valdenses, nas mãos dos wignotes, nas mãos de tantos que fizeram parte da reforma protestante. E a verdade sempre resplandecerá. Ainda que um homens como José Gregor. Tentem criar verdades paralelas, seus verdades no relativismo. A grande realidade é que o paradigma está aqui a luz sempre brilha. E aquele que tem essa lanterna, e permitir, porque já que estou fazendo, falando sobre analogias, quantos líderes religiosos andam com esse livro para baixo e para cima? Ou seja, andam com a lanterna nas mãos. Ilumina a sua frente, mas traz a vida obscurecida pelo próprio pecado. Vale a pena lembrar que um ladrão, muitas vezes, às ocultas da noite, quando quer roubar, costuma usar uma lanterna para iluminar o produto do seu roubo. Nessa parafrase que estou fazendo, estou refletindo sobre, infelizmente, tantos lobos, tantos lobos, tantos falsos profetas que usam esse livro como lanterna a fim de beneficiar a si mesmo e não iluminar os caminhos daqueles que o seguem. Mas para concluir essa mensagem, eu quero afirmar que aquele que prega a verdade, vive na verdade, Deus sempre o honrará. Mas aquele que prega a verdade, mas não vive na verdade, ou melhor, recapitulando, Aquele que prega a verdade e vive na verdade, Deus ao seu tempo o honrará. Mas aquele que prega a verdade, ou vive ou mas não vive a verdade, Deus o envergonhará. E pior é aqueles que de posse da verdade tentam fazer como o Gables, ou seja, transformar a verdade em mentira, num relativismo num liberalismo, enfim, deturpando as Sagradas Escrituras, que é a verdade absoluta. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.